Assim, é, porque é você ou é você e é isso, cara, não tem desculpa, você sa... deve ser muito ah. mais frustrante depois, por isso você fica bravo e quebra as aquetes. É, foda, você <risos> sozinho, né, cara? Você não tem pra quem culpar também? Mas na dupla tu tem, tu ficava puto com o Guga? Ah, ele, ele ficava bastante também, né? comigo, é é. <risos> Ele cantava aquela música do Red Hot Chili Peppers. Sometimes I feel like I don't have a partner. <risos> Caralho. É legal. No meio do jogo, filho, eu eu tava... que essa é uma das músicas mais tristes do Red Hot, <risos> mano. Caralho. Falava que eu não tinha parceiro, desgraçado. Caralho, <risos> que são aço. Meu, a gente a, a gente curtia muito. A gente dava muita risada. O Guga era um cara, um cara muito astral. Sim, e a gente se dava muito bem. Isso aí, dá pra ver em vocês, assim. Uhum. Cara, eu, eu já amigo mesmo. Tirar é, outro. dava risada. Óbvio que a gente competia. O cara, eu era no menino do Brasil, apareceu esse desgraçado e me tirou. Então, querendo ou não, ele te tira. Muita coisa, né? Como eu tirei de alguém.